Graça e paz. Estamos no 15º dia da campanha. Toda promessa que Deus faz, Ele mesmo se encarrega de cumprir, ainda que passe um longo tempo. Leia comigo Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Não há nenhuma bênção física, financeira, emocional ou espiritual que Deus não possa conceder. No entanto, todas as suas bênçãos para nós aqui na Terra, são passageiras, razão pelas quais não precisamos correr atrás delas. Elas são importantes, mas o essencial é a comunhão com o Senhor. Mas observe que a aliança é condicional. Amar e obedecer os mandamentos. Assim, para a realização de uma promessa é necessário que tenhamos firmeza e constância de propósito. Somente os que perseveram alcançam a promessa. Portanto, resista a tudo o que pode te impedir de seguir firme. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Senhor, precisamos reconhecer que muitas vezes focamos as nossas orações nas bênçãos temporais. Muitos medem o seu amor pela quantidade de bênçãos recebidas. Quanto mais estudamos o texto de Deuteronômio, mais percebemos seu poder e a sua generosidade em abençoar o seu povo. Foi assim no passado e é assim ainda hoje. Obrigado porque o Senhor não é um Deus limitado nem avarento. Seu favor e generosidade são perfeitas e alcançam até mil gerações. A terra que o Senhor prometeu a Abraão, o Senhor cumpriu, mesmo tendo passado quase 600 anos. Ensina-nos a descansar e perseverar nas suas promessas, em nome de Jesus. Amém.